Nós hoje temos um grande desafio ainda por vencer, que é a colocação desses produtos no mercado. Né? Uma vez que ainda há resistência para tudo aquilo que é reciclado, né especialmente na área da construção civil, que é uma área bastante conservadora e exigente. E no nosso estado, especialmente, há muita dificuldade de o pequeno consumidor, principalmente, adotar um produto que é um pouco mais caro, apesar da qualidade que ele tem. É então nós temos uma, esse desafio pela frente, que é de colocar o produto no mercado. E acho que iniciativas como esta de, de a gente poder expor e ter veículos que possam levar isso adiante são viáveis para que se, se possa vencer esse desafio.